A sede da antiga Portugal Telecom, Os quase 900 milhões de euros saíram daqui. A sede do Banco Espírito Santo, 7 mil milhões de euros. Casa de luxo onde viveu José Sócrates. Não se sabe quem, é que, quem foi o vendedor deste apartamento do Banco Espírito Santo estava de facto centrado no poder em Portugal.